Fazendo no bagulho porque você sabe que nessa parada aí você saiu lesado Eu perdi no nacional, olha só, é engraçado Mas você é invejoso, sempre volta no regresso Aí parceiro o cara perdeu pra mim de 2 a 0 Na batalha e pôs a culpa no sucesso claro, eu ganho dois Me ganhou de 2 a 0 Isso é a batalha, eu chego tranquilo Meu, mano, eu não me desespero Eu também ganhei 2 a 0 do Krauk Não se ajoelhe, Você foi lá se achando pica da galada, seu cara falou do seu pai e você foi perdeu pra ele, ele oh! moral, agora se liga Perdeu? Vacilar no bagulho, quem não pode vacilar, mano, sou eu! Agora, moleque, é incrível, porque pra ganhar batalha de rima, eu nunca precisei abaixar a porra do nível! Meu mano, isso que destrói! Abaixou o nível sim, cria de favela e pro nacional pra perder pra playboy!